meu terceiro campeonato da Europa, este especial, devido ao tempo de paragem que tenho, ao tempo de treino que tenho, mas não vou fugir à responsabilidade e claro que que eu assumi e assumo que sou também uma candidata a lutar pelo menos por uma medalha e é isso que vou fazer amanhã na pista, lutar por uma medalha. Eu sinto-me bem, a preparação decorreu melhor do que esperava, dia após dia senti melhorias no treino. Uh, e as últimas duas três semanas principalmente uh, deram uma motivação o treino deu uma motivação que precisava uh, para encarar a Zurique desta forma e só só por isso é que, esta, é que estou aqui a assumir uma medalha senão não estaria uh, e sei que vai ser difícil sei que tenho adversárias muito fortes uh, mas estarei lá a lutar com elas e a lutar por o melhor por o melhor lugar possível que seria certamente uma medalha uh, não tenho estratégia definida uh, até porque não sei como é que como é que irá desenrolar-se a corrida Portanto, esperarei para ver o desenrolar da corrida e estarei lá um, para usar as minhas armas e para, e para tentar uh, que a minha estratégia seja a melhor e que conseguirei chegar ao fim um, mais feliz do que as outras. digamos. Eu assumi desde sempre que este campeonato era o campeonato em que estaria mais descontraída um, devido a todas as condições, neste caso, que estou, que estou cá. E é assim que vou encarar a competição, descontraída, de uma forma, da forma mais descontraída que eu, que eu conseguir. Feliz por estar aqui, por estar de novo a ser candidata, a, a lutar por uma medalha e é, e é assim que vou correr, dessa forma. No caso de ganhar... Claro que seria uma medalha especial e por, todo, por tudo aquilo que, que vocês sabem, seria especial porque fui mãe há nove meses e porque se calhar faria história e ficaria na história e claro que isso é sempre bom.